Tá falando. Ô Timané, hoje é que dia do mês? Hoje é. Hoje é dia. Como é que é? Hoje é, hoje é 14. 13? 13, outro 13 de anterior. outubro de, de, de 2012. 2012, Finado é vai, vai cair dia 2 de novembro. É 2022. Sábado. É de e 12. E 12 não, 22. É 22, é, né? aí eu já tô, o senhor, já tô doido. Né? O senhor já tá... Doido, é 22. Você tá querendo descontar um sonho né? aí Essa aqui é Armindo Nogueira, né? É Armindo Nogueira, Armindo Nogueira, essa aqui, é. Até ali, pra lá é São Vicente, não né? é? Acho que ainda é pra cima, pra lá é São, é São Vicente. Será que é São Vicente? É São Vicente. Essa aqui eu acho que ela morre, não, não era um, morre na praça. Não tem uma, um pedaço ali que é do, é do Durvalino recente É, passa, Olha aí. É, esse pessoal tá... tá tem, eu vou te mostrar onde frente. é. Lá na ponta, lá na frente. Lá, antigamente lá era venda, aquele biquinho lá era venda de Joaquim de Lima. Nós passava lá beber, beber uma guaranazinha e o Chico, quando nós íamos pegar, pegar passaria para aquela região de lá, de ali. Onde, onde foi o matador ali, que tem aquele clube lá? Tem aquela pesca que pague, tudo era mágico, o chácara era tudo chácara. Então eu chego passava ali beber um guaraná, mais que quando eu estava abortando, né? com gaiola, com saibão. Então, quando eu estava abortando, eu passava e bebeu um guaraná. O homem chamava Joaquim de Lima, bom mais bom mesmo, magrinho, franzininho, mas bom de tipo comer. Joaquim de Lima. E ele tinha uma vendinha lá, uma vendinha daquela igual de estrada, daí, apesar que ele gera era estrada mesmo. Isso aqui, aqui era um o caminho. Casa, não tinha, não. Aqui que eu acho que termina ela Laneda Hermida ali atrás. Aqui começa São Vicente. Avenida São Vicente? Oh, eu Ou duas. eu estou Não, é verdade. Aqui não é Avenida. Chama-se Avenida Laneda Hermida Nogueira. Se, se for Avenida, essa aqui já não é Avenida. Morre na banca de jornal mesmo. É. A, a, a Hermida Nogueira. Essa aqui é São Vicente da Barbalinha do Serginho. E aonde que é a do Durvalino Resende? Doé Rezende? Eu vou Rezende. te mostrar, Eu vou te mostrar lá na frente. Tem é. tenho que falar que vai ser tudo preto lá, parece que está vendendo tudo lá, não sei o que lá. Mas não, parece que ainda tem algumas máquinas lá, algumas coisas lá. Doé Resende. Doé Rezende. É, é aquele, aquele que o Rafa, Acho que é o filho dele que fez a cabeceira com aquela moça. Que é, cabeceira. mas o, o, o, o outro é o Durvalino. Durvalino de as marcas? Durvalino, sei, Durvalino, lembra. Tem o Durvalino. manda o Raul Rezende. É. O final do Raul Rezende era ele morou em casa do meu pai, ele foi inquilino do meu pai, Raul Rezende. Raul o Re... irmão. Rezende é... era filho do Noé Rezende? É, filho. É. Raul Rezende? Não, é. irmão. Irmão, né? Meu irmão. Aí é o Chati, colega meu. Chati. Aonde que é? Ah, não, com tá é. a camerecinha lá, o Chati. De lá de cá, é escrito lá. É. lá que dedo, Max Vido, o Chati. É. Ficou bom aqui. Ah, lá. De 45 graus. Dá mais. Ah. Ô Ti, tu é tá resende. filmando. Não é resende, a né? Via, aqui é resende. Aqui essa área não é resende. Aqui era cheio de materia, material, né? Parece, é. que, parece que foi vendido. Diz, diz que ia fazer prédio. O que? E ali ia dar uma galinha né? Os preguinhos é, da galinha diminuída. Os preguinhos da galinha Foi bom também isso aí. Olha que belezinha a árvore lá. Foram bons. Flamboyant, né? A É. A, é, a Flamboyant, eu estava observando, parece que ela tem uma vida meio curta, Mas tem uma árvore né? aí que tá... é, é bonita igual a framboã. Uma árvore bonita por aí, rapaz. Igualzinha a framboã. Não, não, não vai ver em algum lugar. Eu vou, vou te mostrar para você a outra árvore, que eu tô te falando para você. Aquela árvore brotou o tronco. É. Olha lá. No, do pé do tronco brotou outro. É, brotou com força. Aí, ó, Noé Rezende, ó. Porque Noé Rezende? Porque é tudo deles. É, não sei se já fala. que foi vendido. Que vai fazer prédio nessa. E é grande, velho. Vai lá na divisa daquele coxo que que vai abrir ali, ó. Isso aqui era chácara, né? É, era chácara. Sempre foi. Aí, ó, Noé Rezende. Tá vendo? Aí mora, mora a familiar deles aí, ó. Essas casas aqui. É familiar deles. É família de Rezende. familiar. Vai, vai ali no posto de gasolina, isso aqui é tudo deles, que essa tipo... área aqui é deles, ó. Olha aqui tudo é deles, ó, isso aqui é tudo, ó, é deles, ó. até aqui, ó, nesse muro aqui, ó. Não, ainda vai aqui, ó, ainda vai aqui, até... tudo, tudo é resenha aqui, ó, até aqui, ó, até aqui, pronto. Ali, olha lá o muro, ó, é, não é resenha. Esse postinho A vem, origem dele, dele lá... é de São Gotardo, né? Hein? São Gotardo? Não, não sei, Só a não família é... É desse? É. Eu sei. É mina, né? É. Minerada, né? Aí vem de abertura aqui. Na hora de encontrar a silvília, tudo formado aqui. Aonde ó. Que Você eu não tem bat... só compra dentro aqui, não? Cobra. Aonde que é o matador aqui? Tio? Era aqui, era aqui ó. Aí, ó. prédios aqui atrás desse muro. Matador velho era aqui, ó. Aí a entrada dele, ó. Aqui era o matador velho, Aí, ó. Matador velho, ó. Tudo dentro. Aí, ó. O senhor já veio aqui? Ó? Não, não conheço. Depois de um, Beleza, outro, não conheço. Mas deve dar o balão e sair, né? É. Aqui, aqui foi matador de vaca. Matou um pouco tempo. Não matou muito tempo não, Ronaldo. Durou pouco isso aqui, ó. Mas matador aqui. É, a ainda ficou. Aqui não passa a corrente. Não passa, pode virar. Você vai dar o balão? O companheiro, eu estou tirando umas imagens que é só, só só virar lá e e voltar. Eu, tô, eu só girar ali estou saindo. Eu não vou descer, não, eu sou cadeirante. É pra filmar, ele vai o negócio. Tá filmando. É. Tá filmando o um negócio aqui, ele gosta de filmar. Ele é velho e vem contar a história aqui pra nós, ah. do matadouro. Ah. Aí, ó. Tô saindo já. Aí, ó. É, é matadouro. Antigo ali. É, mas esse aqui não tinha, depois que fizeram essa praça aqui, é, Fizeram. Ah. Não, esse aqui foi tudo feito, né? Não, foi feito. Ah. Está bem urbanizado, né? É. tá bem urbanizado. Aqui tem que voltar. Tem ah, é voltar lá. por cima lá. Ah, por cima. É. Eu nunca tinha entrado aqui assim para tirar um é aqui Não, é, aqui é matador velho, é antigo. Ah, é a prefeitura que comanda isso aqui, viu, Renato? Prefeitura? É a prefeitura que comanda isso aqui. aí Esse aqui é, é um clube. Na verdade, é um clube, isso aqui. É um clube aí, ó. Tá filmando? Tá. Aí vai pegar todos os ó. E aquele tá... barracão ali em cima, o ah. que que é? Uma olha, quadra hoje? Ali, ali é, um, é, um, é um... é igual um pole. pole É, olha lá, tá, é. até onde vai, ó. De primeiro carnaval tudo fazia. Hoje em dia eu não sei se faz mais, mas fazia as coisas aqui tem no tempo do carnaval. Esse barracão é grande, rapaz. Ele é grande esse barracão, é enorme. Na da época do senhor só tinha aquela, aquela caixa d'água ali, ó? Tinha, já tinha. É. Já tinha, sim. A Aí caixa é. d'água? Aquela árvore que o senhor falou que é bonita, é essa daí? Deixa eu ver. Aquela, aquela lá. lá, né? É. é. E não é frambo é. Não é frambo aquela árvore lá, não. É outra coisa aqui lá. É outra coisa. É outra coisa. Não é frambo, não. Falou meu irmão. Obrigado. mas ah. agora você conheceu aqui dentro é um polis, é igual um polis. É enorme aquilo ali. Uhum. Ali tem quadra, de tudo, tanta tem coisa lá dentro. De vôlei, basquete. Basquete. Agora, Ali no faleiro, se nós entrarmos, nós vai sair na Elimar. É Elimar. Aí no faleiro. Aí Aí nós vamos passar na chaca, olha o um lugar que mataram o pedrinho lá na chaca. A chaca do pedrinho. É, é, é naquele, eu vou te mostrar. Nós vamos passar dentro dela. Mas hoje é terraplanou tudo, mas, mas eles venderam aqui lá, né, a chácara foi vendida, Eles vai, vai fazer lanciamento. Aqui sai aonde? Aqui sai, sai, não, não, não. aqui sai no espreidinho aqui da MRD espreidinho. E continua na chácara de chiné, tudo lá na frente, acho que liga, onde vai passar de, lá na, ali no, no faleiro ali, ó. Aqui tem o faleiro, você sabe posto que eu tô indo na novo, o a acabou de bambu, não tem o posto novo? Sim. Tem o faleiro, não tem o faleiro, ó, de ônibus. Levar margião, o faleiro assim, levar pra na, na antiga chácara de Pedrinho. Aqui vai ser, se sair, o hospital é aqui, ó. Aqui, ó. O hospital que o governo arrumou pra que vai ser aqui, ó. É, no, do SUDES. Vai ser aqui. Essa área aqui tudo, ó. Até, até andar terraplanona aqui é esses dias para trás, ó. Andaram mexendo com o mar, até aqui pra lá, Parou. Parou. Aí, ó. Isso aqui já foi, né? A cidade da justiça, do fórum, ia passar pra cá, né? É, falou, falaram, falaram é. falou, tudo isso aí. Falou. Mas você, não, você não concretizou nada, não. É, tem, gente, tem gente que fala que nesse hospital aqui não vai vir, não. Isso era coisa política. Tá falando aí. Estão falando, não sei. Coxa gasolina, novo. Vão, bonitinho. É. Bonitinho. Ô, tio, vamos ver daqui uns, uns 20 anos se tá aqui. Ah, né? aí você vai ver, aí você pode guardar as imagens. É. Eu tenho muito, aqui. Eu, ali, oh. você vai virar aqui. Ah. Eu tenho muito recorde aqui para virar onde o carro está aí. Tá tem, eu tenho muito recorde jornal, é muito impo... Eu preciso aguardar uns para você ver, para você se interessar, para você ficar com eles de política, velho, aqui, de da franca, de candidata, coisa. Tudo. Eu tenho muita coisa aí, Ó, tá? ah, uma tem? hora, uma hora eu vou te dar para você ver. Se interessar em alguma coisa, você pode até ficar. Eu tenho, eu tenho o de 58, que o Brasil foi campeão na Suécia. Em 1948 foi campeão, é. colorido, e eu que juntei a figurinha. Belé tinha 16 anos para 17, naquele tempo. O Brasil ganhou, ganhou a Copa do Mundo na Suécia, Ela era rei. A única, a única vez no mundo, oh, explica, escuta essa. A única vez no mundo e um rei abraçou um preto em cima de um palanque dentro do campo. É o Oi. Rei Gustavo. Na Suécia. Gostou dessa? Você Eu... sabia disso? Não. Você não, não sabia. Isso é só pra dar ideia né, que sabe. É, o senhor tá com 80 aí? 6. Já passou, já fiz 86. Já tô indo embora pra lá, na é. frente. Aí só tá bom. Não tá precisando ir lá pra pôr na varanda, né? Ah lá, <risos> é bom. É tão bom que eles jogaram ele aqui. Aí já é chá aqui pra baixo. Entrar, agora mesmo vai entrar no Pedrinho, o que foi do Pedrinho. Eu vou te mostrar pra você. Agora mesmo vai entrar onde era dele, Pedrinho. Aqui era do chiné, tudo, cantou em chiné, velho. Já morreu tudo, era tudo aqui, isso aqui tudo era chiné. Lá, o, o Elimar não? Não, não Elimar não. Eu Lá não, era Quirino. Não, não, ele era querido. Eu já aqui já, já tem... Tenho... Aqui era o buracão do, do Pedrinho, meu primo, velho. Tampou tudo. Rapaz, mudou tudo isso aqui, mudou. Mudou, Mas... nada do céu. Mudou, você agora começa o asfalto aqui, ó. Eu nem sei o que, que é isso aqui, ó. Eu nem sabia, não faz muito tempo quando venho pra cá desse lado, Seu não sei o que é isso aqui não. O que, que é isso aqui? O um residencial vai sair aí. É o que? Residencial. Res... É? Ah é. Rapaz do céu. Nossa, eu não sabia disso. Mas a chácara do meu primo era aqui, aqui, isso aqui tem Você aqui pegou coisa. a chácara do meu primo. Vamos ver lá pra frente. Vamos ver lá pra, só pra filmar isso aqui. Ó. Aqui, olha Olha é, é que tenda aí. É, tenda é. bonita. Ferrete. Uh. Bonita. É. Ah não, não, não chegou na chácara do meu primo ainda não. Vai chegar. É. Tá chegando a chácara do meu primo. Onde, onde ele morreu, onde mataram ele. Aqui lá foi, lá foi que engraça. Aqui como é que chama? Aí eles fizeram reflorestamento Florence. aqui dentro. Ó. Residencial. Aí o reflorestamento. Residencial. Agora você desce. Aqui véi, se vai ser. Se, se eu descer aqui, vou sair do Limar. Aqui sai no Limar. E tudo é. sol. dá solto. Tudo dá solto. Aqui era do meu primo. Essa chácara de primeiro até rola tudo. Cara. Quem que é? Do Pedrinho, não? Pedrinho Ponce que mataram, ué. É. mataram, mataram é. aí. É. E mataram. daí A sede era aqui embaixo no meio. Já acabou, tudo, ó. já roubou já, tudo. Já, já, já burrou tudo. Ó. O pai deixa a marchada. Aqui é? pra cima ele tinha dois lotes de 5 mil metros cada um. Aqui pra cima era tudo dele. O... o... o... o Zé Ponce. Zé Ponce. Irmão do meu pai. Eu fui no velório dele. Ah, foi? É. Olha aqui, rapaz, o que virou isso aqui? Olha aqui, você tá dando balão. Só que isso aqui é capaz, não vai ter saída lá pra cima, Eu creio que não. Vou dar uma virada aqui só pra é, registrar esse momento. Esse era uma rotatória aqui, rapaz. Hoje dia. Aí, ó. Dia esse 13. Rotatória. Mudou tudo isso aqui, rapaz do céu. Não é o que eu, não é o que isso é, eu conhecia, fiz. Não é o que eu conhecia, não. Olha E lá continua, lá pra baixo. Lá eu, eu ia lá. Santa Lúcia, né? Mais na, na ponta lá e. É. E Flórida. Olha os cabritos. Os aí. Aqui era a chácara de Pedrinho mesmo. Né? Pedrinho Ponce. Filho de José Ponce. É. Ele tem o. Ele uma... era o chiné. Antônio Chiné, velho, já morreu. Eu vim com meu pai visitar ele antes dele morrer, aqui nessa chácara, e o meu pai esteve aí. O pai do, do, do Chiné? É, o pai do Pedrinho, do, do Nenê, que são os donos hoje aqui, né? O Chiné, como é que era o nome dele? O... Antônio Chiné, tinha dois Antônio Chiné, esse aqui lá nos coqueiros tinha o outro, o pai do Sica. O pai do Sica. É, é, era Antônio Chiné também. Lá fala falavam aqui eles falavam Antônio Chiné aqui. Eles eram tudo irmão, Porque a família lá era tudo irmão. Espanholada, né? É, espanholada. De trabalhador, não. né? Ah, eles era. Eles era trabalhador, É, aqui aqui, aqui. aqui já é limar, ó. Aqui é limar 3. Esse aqui é limar 3, essa parte aqui. Isso é luciamento da limar 3 já, ó. Não, lá tem a ponte. E atravessa pra lá? Atravessa, atravessa pra lá, ali tem é. a ponte. E aquele asfalto segue hum. ou não? Não, qual asfalto? Não, isso é, agora você me apertou. Né? Eu não tenho vindo aqui faz muito tempo que eu não venho pra cá. Essa aqui faz parte da Limar 13. Lá é um, ali é dois, lá atrás é, é um, Limar um é onde eu tive o terreno. Ah, esse pedaço aqui eu acho que não tem saída não, ainda não. Eles estão cortando agora os eucalipto, tudo. Eles estão abrindo a rua, deve estar abrindo ainda. Eu acho que ela não vai longe não, viu? Não, não vai não. Morre ali, ó. Então por enquanto está morrendo ali, por enquanto. que a ideia deles depois é abrir ela. Ela vai ser aberta. É. Ela vai ser aberta. Aqui tem uma outra uma outra entrada que desce só para que isso aqui. Pra casa você que... Aqui? É. Ah, deve ser com condomínio que vai ter isso sei lá, não sei o que sei então, é isso aí não. É uma entrada pra pedece, né? Aqui tem uma aguinha aí no fundo. Dá pra aparecer acima dela ali, acho que vai passar na frente. Né? Acho que vai. É, vai. Reinaldo, lá de lá, tudo ali de mar inteirinha, era café. Café né? Era café. Definado Joãozinho. Joãozinho Chance. O, o, o filho da dona. da dona. da dona Antônia. Da dona Antônia e do Afonso Sanchi. Aquela, aquela firma que vendia componentes para sapato, era deles. Chamava Elimar. Ainda tem até hoje. Tem, velho. A Elimar não é do Quirino? Não, não é, é Sanchez. Sanche é... Não era Quirino, não. É Sanchez. É Sanche. Quirino é outra coisa. A mulher do, do Luiz, Luiz Quirino, É, é Luiz. Que era santo. Ah, é isso mesmo, Luiz. agora que eu tô localizando aqui direito. É, mas ainda tem mata aqui, né? Pra, pra roer aqui ainda. É. Isso aqui mudou demais, Reinaldo. Não era assim não, rapaz. Ah, aqui, aqui que atravessa para elimar. Elimar 2. É é essa parte aqui é três. Ó. Ele mais três. Doida, ela passa em cima dessa ponte. Ela não é a aguinha tua que vem de cima aqui. Mas ela passa aí, ó. Ele mais. Não, mas mudou tudo isso aqui, rapaz. Não é o que era, não. Nem eu conhecia isso mais, não. Nossa senhora. Ah, lá a ponte que eu tô te falando é aquela, ó. Ela vai passar em cima dela para virar. Aqui sai lá no Real, Vila Real. Vila Real. É, Real, lá em cima. Lá. E naquela avenida, como se é chama aquela avenida lá? Que, que vai sair lá no pontilão do aeroporto lá. Como é que chama aquela avenida lá? Eu não sei é, não. É mil para o dentro? eu descobrir no rádio qualquer coisa. Aquele negócio de mil para o dentro. Aquilo lá, eu não sabia. Já interlina é aquela de frangão caipira. Né? Uhum. A, do, a do, do, da, da, da, da, do Sorriso é o Betarelo. Sorriso. É. Ainda tem trem para... Aqui, aqui era água, aqui para fazer, já aterrou tudo. Aqui, aqui teve uma represa, morreu alguém afogado, aí ele soltou ela. Aí, ó, já tem a... Aqui tem né, água que vai estar. Aqui está entrando, né, Limar? Dois. Já tá entrando Limar? Dois. A um, é para a cabeceira aqui, lá atrás do mato, é a três. Essa aqui, essa aqui é a avenida, tem uma igreja bonita aqui. Vocês conhecem a igreja aqui? A tem uma igreja católica, né? Mas é grande. Não vai passar na porta dela aqui. É essa avenida aqui desse lado, ó. Tem uma igreja boa aqui. Sim. Grande pra caralho. Véia já faz tempo. Quer ver? Barbão! A igreja católica aí, ó. É essa aí, na torre. É essa aí mesmo, não é pequenininha, não. Olha lá, grandinhas, assim. arrumadinha assim. Tá vendo? Essa é católica. Grupo de oração. Eu vi essas árvores pequenininhas, Ronaldo. Olha o tamanho que tá isso. Não lembro quando plantou isso aqui, rapaz. Tem árvore sou... grande. Tem muita manga. Tem manga, abacate aí, eu tô vendo, cheio de flores, ó. Abacate, cheio de flores. Não. isso aqui mudou, Ronaldo, da água para Virou Virou Ficou bonita essa avenida aqui, muito boa. Olha, ficou bonita, é demais da conta. Não tá bonita? Tá. Não, olha, as árvores todas formadas. Tem banco aí de baixo. Não, latinha aqui já não tem banco. Olha aqui. De noite a gente tem uns lugares aqui que faz petinho. A piscina mecânica ali, ó. Rapaz, olha a mangueira, cheinha de manga, já grande. Olha aí, mais manga, olha aí, mais manga. Ali no fundo de sua casa tem um pezinho de manga que dá demais, né? Tem. Pular do terreno vazio, ali do progresso. É. Ah, a rodovia. É rodovia. É. E se você for reta, vai sair lá no Flórida. Vamos descer no Flórida. É, no Flórida, pode, pode descer. E aqui tem uma história bonita aqui. Ó. Oh. Tudo que você tá vendo nessa área aqui, verdinha aqui, era a chácara do Inácio. Inácio, é. era desse pessoal do, do, do, do chão também, era da família deles aí também, do Espanholado. E eu e meu pai vinha buscar verdura para vender. Aqui, dessa, aqui tinha um balinho. Vou te mostrar o lugar que nós tiramos. É, escoral varal, né, tio? É, é varal. Chama coral? Escorar. Varal. É, mas, mas eu é, é o varal. Baral. É, mas é o bambu é para escorar ele no meio, certo? Ah, tá é, é, é pra escorar, justamente. É eu, lá em casa eu põe na morsa, e desce aí pra você ver. Não é. é, vai sair na marginal. É bonito aqui. Eu, eu, eu, eu lá em casa na morsa, eu coloco isso tudo, a preparo atrás dos gomos, eu faço os encaixes, tudo que tá no arame lá no varal. Na medida, tudo certinho, eu me desce tudo. Eu e o Cláudio venho buscar aqui. Eu vou te mostrar o lugar aí. E essa avenida é bonita. Vai sair lá, na, vai sair lá no Pesca e paga aí é, ué. Você já passou aqui, né? Não, isso aí é. Muitas vezes já, né? O Claudio vinha buscar os abacate aqui, e ele andou pegando os abacate aqui. Ele, ele, ele tem um apanhador. Ele tem um apanhador. Bambu é para frente aí. Pra frente. Aqui, eu e um o que por perto, ia fazer um lazerzinho <risos> de padecer, um porque bacana, mas da hora mesmo eu ia fazer. Tem gente que faz né? aí, ó. Até tá aterrou um pouco para pôr o carro lá. Ah, tem uma passagem que é, vai lá é para você, vai para lá. É, lá. Aí nós pegamos por aqui. Acho lá, que lá, lá, lá, já ficou para trás, não A mangueira, bambu. como é que tem manga aí? Tem manga, tem muita manga. Aqui dá demais. Né? Passarinho que gosta disso? É bom, né? Na, é terra boa e é terra fresquinha. É bom. Aí, ó, nós tira é bambu. Quer ver? Não, não é aqui, não. É para trás. O já ficou para trás. Já ficou lá atrás. O bambu aqui já não tem não. O que tem aqui é um pé de abacate que não apanhava muito nele. Mas abacate redondo, assim, bonito. Ele, ele trazia o um apanhador, nós vinha aqui cortava o bambu. Ele trazia o um alicate, arame, tudo. Prendendo o arame o bambu e tchum, ele pegava o abacate à vontade. Tem um pé de abacate por aqui, que é coisa linda. É Esse meio aqui. A primeira é o ponto de onda. Vamos jatubar. Ei, Ai, a é arbolinha, tá até iluminando as folhas. Bajatubá. É, Bajatubá. Bajatubá é bom para comer, né? É. Olha ah, o um bangu na boca aqui. É. Se o cara não souber, gar de cagou aquilo. Aqui tinha uma estradinha antigamente, de terra, pequenininha, quando, quando tinha o Fusquinha, eu tava por aqui assim, eu atravessava de lá, eu entrava aqui e passava do, de, em cima do corguinho aqui, ó. Mas tinha uma pontinha no corguinho, de, de terra, foi, escapou, forrou com terra mesmo, e tubo. A água que vem lá, passou lá em cima aquela água, vem e passa aqui, ó. passa aqui. Teve uma estradinha aqui, mas depois acabou com ela, tirou ela. Tem que conservar essa, essa parte aí, né, tio? Ah, vem, tem que conservar. Isso aí não pode mexer. Não. É grande essa delidinha essa, essa aqui, Fernando. É, é, um é grandinha, de... não é? É. Olha aí, olha aqui. cumprimentem. Estão filmando mais a parte verde. É. que as Sim. casas aqui daqui a um tempo já estão. Já tá, elas continuam, não mudando. Só ficou velho. Mas as árvores aqui podem Olha, dessa árvore vai ter que tirar. Ela pode dar problema se você tomar ver uma hora dentro. Que interior ontem. onde? Botucatu foi uma cidade atingida feia ontem. Caiu, caiu até teto de igreja, até telhado de igreja caiu. São, São Francisco de Assis, a igreja chama. Botucatu? Botucatu. Descobriu lá inteirinha. Era tenis. nisso. Aí os caras aproveitam aqui para fazer o Pé de vento? Chuva? Hein? O que teve lá? Chuva? Chuva? É. E aqui é Santa Lúcia, né, tio? Aqui é Santa Lúcia, tudo. É. é. Vou dar uma subidinha aqui só pra gente é virar. Como é que é? Santa Lúcia. É. Aqui é prolongamento da, da, da, da. Como é que chama assim? Flórida. Flórida. É Santa Lúcia, né? Ou é? Já, não, é, hum. é capaz que aqui ó, já é Santa Lúcia mesmo, terra, não é Acho que é Santa Lúcia, sim. Sobre... Isso aqui tudo é Santa Lúcia. Tudo é. Tudo. Aqui tem predinho demais da conta. Oh, muito tá predinho. Trabalho, né? Vende, aluga, vende, aluga, vende, aluga. É o que mais tem por aqui. Tem muito predinho aqui. Na época que estava luteando isso aqui, eu vim aqui algumas vezes. O povo posava aqui debaixo das barracas para pegar terreno aqui. Mas ele estava certo, eles não estava errado. Não. Já valorizou o dobro isso aqui. É. Valorizou muito já. Aí, é bonito, hein? Olha aí, beleza. Olha isso. Que, que coção. Já tá, já tá pra pintura direitinho. Já tem água vazando por aí, ó. Algum cano arrebentado. É. O tipo, ó, agora nós vamos virar e vamos descer. E tem uma parte aqui que eu vi falar que eles vão vender. É. Aquela parte mais de baixo ali. Ah, vai lutear. É. Já fiquei sabendo também. Não, mas não luteou ar. na época deixou é. para depois. É o fundo aí, né? É. Vou eslotear. É, já saiu inteiro. alguma coisa, hein, jornal? Não, aqui. Ó. Ainda não? É, eu ouvi falar que ia mas não venderam. Ah, aqui? É. Com a espada creia. Bom né, plano, hein? Bom é. toda a vida, hein? É. Ó. Muito bom. isso é. aqui, viu? Aqui é reserva. Tudo é reserva esse quarteirão. Olha aí. Até que veio sem terra pra cá e vai colocando lixo amontoando aí. Por que que o povo joga essas coisas, né? Na, na, na passapuca, né? Às vezes jogar, né? Não podia fazer isso, né? Não é mesmo? Pra que isso? É né? Tu... feio, né? Fica feio viajante, um cara que vem de fora. Dá a impressão. É. Olha aqui, ó. Que lixaiada. Pra que isso? Gente, pra que isso? Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Aqui tem uns lagos, quando chover muito, se chover muito, vai pegar água aqui, ó. É, é, é bacia de proteção. Mas não velho. é enorme isso aqui, é grande, é, é comprido, olha é. aqui. É enorme isso aqui, não é fácil. A sobra d'água cai aí. É, vai cair aqui. E é bom que refresca a terra. É. Muito bom. Ali do outro lado é o castelinho. É o castelinho, aí atrás. Como é que chamava lá o homem que morava ali? É, é um chamava... Uh, Lobato. E ele fez uma casa lá que parecia Mont um... Montil uh, Lobato. Um castelo? Era Monteiro, montinho. Um Lobato só mesmo, era Lobato. É, chamava aqui E aqui é onde nós... Santa nós Clara. Nós entramos ali, né? É, é o Pesquipá de Santa Clara. É, aqui é Santa Clara. Pesquipá de Santa Clara. Vocês exploram muito aí, é restaurante. É, restaurante, tem até garçom aqui. já vim para lá. Eu não tenho vindo aí, não. Tem, faz muito tempo que eu vim aí, depois eu não voltei mais. Só tem uma lagoa. Esse mesmo é pequeno, para pescar dele não é bom, não. chama Santa Clara. Como é que vai mudando a, a fisionomia, né? É, vai mudando, tudo nessa. Né? A topografia da, da região, né, É, É, é, é. É, agora nem em cima não vira mais, né? Agora tem que virar aqui. Lá não vira mais, aqui. só aqui. E o menino mora ali atrás. Quem? O motor? Vamos passar lá pra você ver a casinha dele? De quem? Do... É, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Quase cima meu menino mora ali. Ele vamos mora passar aqui? lá pra você, eu vou te mostrar a casinha dele. Ficou bonita, bonitinha a casinha. Do... Tá aqui atrás, ó. Lá, eu de, lá. De, de, depois, né, depois não é pé, depois não é desce aqui de novo. É, eu tô, eu tô dentro do horário, ah, então não, então deixa, é. vamos embora. Outro dia não é fácil. Não, não tem problema não. Achei que lá ia querer dar café pra nós, prender ah, então, churrasqueira. É. Às vezes dela assim, não sei se era é. lá. É aqui na frente? É, lá na, lá na frente o bicho sobe, dá uma subidinha no meio do quarteirão. Ele não tá perto da esquina não. Mas é um gostoso o lugar. É uma beleza o né, lugar. Aqui, aqui digo, é o amigo. A casa aqui, ficou boa, mano. aqui, né? É, aqui é. Aqui é. Entra nessa entradinha aqui. Aqui, aqui ainda é da família dos queridos até hoje. É pessoal de queridos, porque é essa, essa, área, essa área aqui é dos queridos. É deles de, de, O clube do Banco do Brasil entra aqui nessa entradinha. Ai, bebê. Associação é Batista. Lá na frente, é lá na frente. A entrada ali é da, da chácara. E mais bonitinho ali tem um poço de tesiano, que é uma parada ali. E o bar deixa pegar água. Tem uma gurita. A água tá por de dentro da Gurita. Os prédios de Magazine, ficou bom, né oh. Ficou bom. Excelente esse prédio. Agora tem que perguntar pra gente que mora aí, né tio? Hein? Gente que mora. Aí o chafi é esse colega, colega meu que ó, me dançaria lá perto de Noenar antigamente. Aí ó. Azul aí, ele ó. gente boa daí, isso esse povo aí. Boa né, boa, né? Aí ó. Oh, é. Você fica preso aí, que eu sei. tem que trabalhar, né? É, emoção. tem que trabalhar. Agora, ali você vira igual aqui é carro lá, viu? Não vai passar por aqui, nem é que você vai vai dar muita volta. Aí você vai descer, vai descer nessa retravessão. Aí nós vai sair lá de... francando. Aqui que saía a estrada pra patrocínio. É, é patrocínio bolíssimo daqui. É. E o Joaquim de Lima é onde tá essa casa aí, a venda. Aqui não tinha nada, aqui era só mato. Essa casa aqui é do, do Joaquim, Joaquim Floripo, que é? Aqui? Do Joaquim de Lima. A Joaquim... venda era onde está essa casa aqui, essa tijolinha casa... vista. Joaquim Tijol... de Lima chamava, ele morava aí também, a casinha. Hum. É, não é casa igual hoje em dia, não é? As casinhas baixinhas, não tinha forro, não tinha nada. Era é, casinha baixinha, simplesinha. É. Aí, essa, essa casa é antiga, não. Essa é, é antiga. Eu vinha com meu pai nessa chaca, tirado Lourenço, aqui no fundo. Carregar a capim gordura para dar para o animal dele lá na cocheira, lá em casa, lá no centro. Lá. Capim gordura, o homem que dava pro meu pai, e bambu. Bambu, bambu. Esse bambu Tem comum, para nós pôr nos tomates lá na horta do meu pai lá em casa, bambu para pôr nas vagas, tomate, meu pai ganhava do homem. Tio Lourenço era o dono, tudo aquela área lá atrás, acho que tudo chaca lá. Lourenço, bãozinho homem, muito bom. E... Aqui é o depósito da. Trancando. Francano? É. Ó. aqui é o Francano. Acho que o Luiz coloca essa parte aqui, parece. Monta esse restaurante que tudo é alugado, né? E a, e a pracinha da Santa Rita? É Santa Rita. E a pracinha é famosa. Santa Rita. Tem gente até nada? É, deve estar. Agora eu vou de cá você vai daí. De cá não vai não. Aqui. Agora pode. Esperar. Agora pode. Pode, mas não pode. Gente. De cá não pode não adianta não. Pode desparar. Você não para você? Ah. Aí agora aqui tá vazio, né? Vamos embora. Dá, agora dá. Ah. Agora dá. E essas flamboyão aqui, filho? Essa aqui não é flamboyão? Essa daí é? Essa aqui? Ah, a de lá. A de lá. Aqui, ó. Ah, essa aqui. É, é frambuã. Essa aqui. Dá. De vez em quando dá. A padariazinha ali fechou. Fechou? para fechou. pãozinho bom. É aquele cara ali que abriu ali, ó. Nossa senhora. É pão é da Massa Diana. É uma parada o pão dele. Aí ele busca cedo aí pra nós. Pô, é, é bom o pão dele. Não é o senhor que busca não, tio? Não, era ela que tá buscando. que ela tá pior que eu de perna. Oh. Aí eu não tô bom, não. Não, não tô andando muito. Eu demoro muito para fazer as coisas. E ela pega e vai. Ela, ela, ela gosta de vir aqui, cedo. Cedo. De 6 de meia, 20 para sete, ela vem. Agora o café eu faço, é cedo dia. Às vezes ela fica deitada. Uma hora nós vamos lá, lá, lá na Zanete, na Vamos dar uma passeada lá no Zanete. Uhum dia desse. A casa do senhor ficou bem central, né, tio? Ficou boa, né? Tô devolvendo! Ô, tio Madé. Ah. Você é muito bom. Você é um cara bom. É. Admiro você. Mas você é muito enrolado. É pontual, é de Você é muito enrolado. É, olha. ó. É. Eu tenho lugar. que ir lá. É, Ô, tio. Você não levou ele? Não, não levei não. Ó. Oh. É. <risos> Dá vontade das tá fortes, deixa eu ir lá, ver o que, que o pessoal está querendo lá. Ah, você vai? É. Aqui ó. Certo. Olha lá. Olha ah, lá. Olha, ele, ele, ele, ele. olha lá. Vou 22. Botar é? Vou botar nele. Vou botar no, no comunista. E, vai lá, lá, lá que beleza. Ó bonito bonito, a boa essa treta. Ah. Muito bem. Você vota nele? Eu vou votar nele. Mostra o carro dele. Ah. Carona, Um abraço. Tchau, é tchau. Bolsonaro. Tá aqui no meu carro. O meu, o meu candidato. Deixa eu, eu, eu, eu ir pra frente aqui, gente. Então eu vou... Obrigado! Valeu! eu aqui, tem as áreas abertas aqui, ó essa é a Franca, Franca. Eu vou descer aqui para sair lá naquele prédio da avenida e depois eu subo, já que estou filmando, eu vou filmar uma coisa boa aqui, ó. Aqui ó, eu já saio lá nesse prédio, embaixo. Eu, eu já tá querendo filmar o prédio. a oh, história que tá ficando aí, a Franca. Mandando os rumos da Franca. Muito bonito o prédio. Por que não fecha o, o trânsito, né? Ah, fechou, que coisa boa! Ah, é. Frauzino, vamos subir. Vai abrir agora. São João tá aí, ó Restaurante Aí em frente, cara o Colégio Champanhar Muita imagem antes se trouxe. excelente. A gasolina tá ali o etanol 3,33 tá só subindo. A gasolina tá 4,65. O topo ali já ficou, já ficou na história da árvore. Olha o tronco dela. Vou deixar eu filmar essa parte aqui, que a gente não filma muito com essa parte. Do outro lado é o cemitério, não tem muito filmar, é só o duro e aqui nós temos algumas casas aqui de moradores que continua, aqui, eles não fizeram a travessia para o outro lado Essa praça, Carlos Pacheco, eu acho que é a praça que tem mais filmado, mais do que a da senhora da Conceição. Praça muito chique. É. Oh, acho que ainda está fechado que eu vou filmar outra rua, porque esse aqui eu tenho filmado mesmo casa do Dr. Cirilo, consultório do Dr. Cirilo, aqui. aqui é o cemitério da saudade, vou pegar mais aqui porque essas árvores estão dentro Chegando aqui no sul de é um velório Aqui está o Lilico, a vida toda trabalhou aqui, dia 13 de outubro de 2022, eu vim no sepultamento da Rosa, filha do Sul José Quirino, viveu com 100 anos, Franca.